O que você entende por homem ou por natureza humana? Comenta aqui abaixo do vídeo para eu poder entrar numa conversa com você. Hoje eu vou falar para vocês como a gente pode pensar os conceitos de homem e de natureza humana e o modo como esses conceitos funcionam como discursos e práticas na cultura dominante. Se você acredita que o pensamento é fundamental na sua vida e acha que pode debater sobre o pensamento, se inscreve aqui nesse canal porque essa é a nossa tarefa aqui. Para Nietzsche, o homem é um produto da metafísica e da moral. Como metafísica, o homem, com um H maiúsculo, é parte de um entendimento do mundo como tendo uma coerência total, o um mundo como uma totalidade, uma totalidade de causas e efeitos, onde tudo tem uma causa primordial. Como metafísica, o homem universal é parte de um entendimento do mundo como tendo uma coerência total, o mundo como se fosse uma totalidade, uma totalidade de causas e efeitos, onde tudo tem uma causa primordial. O pensamento metafísico coloca objetivos, propósitos, valores finais ao mundo. Esses objetivos, propósitos, são colocados tanto na origem das coisas como no seu destino final. Ao invés de lidar com o caos, o fluxo do mundo, o mundo como uma multiplicidade, a metafísica entende tudo como unidade ou totalidade. Coloca uma ordem do mundo, porque assim também, na prática, opera como se tudo no mundo fosse administrável, governável. A metafísica na prática é a vontade de poder como controle do mundo. Ela busca corrigir o mundo, segundo uma receita. Busca o controle do mundo e dos seres. O homem, com H maiúsculo, apareceu na história da metafísica como medida de valor de todas as coisas. A natureza humana aparece como um discurso que faz parte de práticas de controle do mundo e dos seres. Natureza humana é um discurso metafísico, mas é também uma prática de controle. É uma aversão à vida, como diz Nietzsche, pois, para ele, a vontade de controle é parte dessa aversão à vida. O ser, para Nietzsche, não é estável, é sempre um vir a ser. Não é também conhecível em sua totalidade, porque não se apresenta como uma totalidade fechada em si mesmo. O ser é uma constelação de forças que vem tanto de dentro quanto de fora, da história, da cultura. A interioridade humana não é uma unidade, ela está sempre em relação com o exterior, com a história, com a cultura, etc., e é formada através da história e da cultura. O ser, para Nietzsche, é anárquico. A única permanência é da impermanência das coisas. O ser não tem uma origem unívoca, nem é unidirecional. Enquanto a cultura metafísica, que ainda é nossa cultura dominante, Coloca que temos verdades pelas quais viver, verdades como origem ou como destino unívoco do nosso ser, Nietzsche chama isso de medo e aversão à vida, porque a vida para ele é um fluxo constante, não há normas finais que possamos estabelecer para guiar nossas vidas. Quando, por exemplo, as pessoas falam que existem valores universais, como o altruísmo, o respeito, o amor, etc., e que esses são essências, que eles só fazem o bem, etc., elas estão praticando a metafísica. Nietzsche chama atenção para a multiplicidade sempre presente de efeitos. Alguém que diz agir com altruísmo, por exemplo, pode fazer muito mal a outras pessoas, o mesmo daquele que diz agir a partir do respeito ou do amor. A gente não consegue, através das palavras ou através da razão, controlar o fluxo da vida e dos efeitos, a multiplicidade sempre presente dos efeitos das nossas ações no mundo. Quem diz apenas fazer o bem necessariamente está mentindo. O mesmo vale para aquilo que é colocado como mal. O egoísmo, por exemplo, que a moral dominante hoje quer colocar como mal, não faz apenas mal. Muitas vezes a gente tem que cuidar da gente mesmo, pensar egoisticamente, para cuidar melhor de si mesmo. E mais que isso, não há nada no humano que sustente uma unidade do ser, a possibilidade de uma unidade. A própria moral, com seu certo e errado, bem e mal, etc., é prova de que a gente não é uma unidade. Mas a moral é a tentativa de chegar a uma unidade, de rotular e parar o fluxo do mundo e do vir a ser do mundo. É um certo medo do desconhecido, uma vontade de poder, que visa fazer o mundo a imagem de uma razão debilitada, cansada do mundo, cansada de mistérios e da incomensurabilidade da existência. Nesse sentido, é que a metafísica e as crenças em unidades fictícias como a natureza humana, por exemplo, é prejudicial ao pensamento e a uma vida mais livre. Isso não é culpar os indivíduos moralistas pelo que eles falam, pelo que eles são. Fazer isso é ficar no mesmo nível da metafísica e da moral. A gente não pode, como Nietzsche diz, ter rancor contra o indivíduo pelo que é a fatalidade de milênios. Ou seja, a gente tem que olhar para a história das produções de sujeitos, o modo como os sujeitos são produzidos, e não colocar a culpa em sujeitos por serem assujeitados à metafísica e à moral. Foucault, levando adiante a abertura criada por Nietzsche, mostrou como o discurso de natureza humana, no modo como ele é operado dominantemente hoje, como uma essência imutável do sujeito, uma interioridade, é, tem uma, isso tem uma história, é uma relação de forças que inclui a cultura metafísica que construiu essa história. Foucault voltou aos gregos para mostrar como a ideia de uma essência do ser é uma prática sociocultural que nos gregos antigos não existia, por exemplo. É uma tecnologia, uma prática de si, ao mesmo tempo que é um discurso institucionalizado por relações de poder. Foucault mostrou como nos gregos antigos, então, havia uma outra prática de si, que ele chamou de cuidado de si, que não envolvia um discurso sobre a natureza humana essencial, universal como centro. O cuidado de si merece um outro vídeo para eu poder aprofundar. O que Foucault mostrou é que nossa cultura metafísica dominante, hoje, ela tem uma história, e que o modo como entendemos o humano tem uma história. O modo como os sujeitos se entendem como tendo uma verdade de si que residiria numa interioridade, numa essência do ser que seria imutável, tem uma história. Que o modo como hoje os sujeitos são organizados, na verdade, como telos, como tendo uma origem e uma finalidade unívocas e unidirecionais, é apenas um modo histórico e cultural de entendimento do que é o sujeito e a subjetividade. Esse modo resultou, entre outras coisas, no conceito de natureza humana. Mas pode ser mostrado que esse conceito é muito mais o resultado de uma vontade de verdade ligada a uma vontade de poder que assujeita os sujeitos às instituições dominantes, como o direito, a psicologia dominante e também ao, neoliber ao neoliberalismo, ao Estado, à religião dominante, enfim ao poder e ao modo como o poder dominante domestica, administra e dociliza o sujeito. Desse modo, na cultura dominante dizer a verdade sobre si passou a ser requisito para um sujeito poder entrar em esquemas de poder, para ele se declarar mais livre muitas vezes, ao dizer a verdade de si, ele está entra, entrando nessa prisão do poder. Mesmo nas estratégias de libertação, o que a gente vê muitas vezes é a confissão da verdade de si como meio nessa busca de libertação. É, Obedece-se a autoridades na verdade como meio de salvação ou de libertação. A política virou um esquema de obedecer a autoridades na verdade, porque essas autoridades refletiriam o meu verdadeiro eu. E agora nós chamamos essa forma de subjugo de liberdade. É, se é livre quando se obedece à verdade do eu. E tem sempre alguma autoridade que pode chancelar, legitimar essa verdade do eu. Nessa relação, as ligações com comunidades, com lutas, ligações com histórias, é, que são ligações mais horizontais, é, e, e também as possibilidades políticas particulares são apagadas em favor de uma verdade do eu que busca se realizar, como se fosse a realização de uma suposta natureza humana no mundo. Então, para Foucault, obedecer a si mesmo não é o bastante. A questão é, você está refletindo bastante sobre como a sua própria interioridade foi produzida em relações? Se você obedece a si mesmo, mas a sua interioridade é metafísica, é moralista. Você está apenas usando a sua prisão como sua libertação. Esse homem da natureza humana hoje já é questionado, esse, esse conceito, esse valor. Mas a gente tem que questionar a subjetividade também. A interioridade como fundamento, como origem, como essência. E nisso a nossa cultura dominante ainda nem tocou muito a fundo. Para Nietzsche e Foucault, nada serve como fundamento de nós mesmos. Somos esse constante acontecer, o vir a ser, sempre em meio a relações de forças que são outras de nós, que nós não temos controle sobre, mas que nós nos relacionamos e que são, em última instância, incontroláveis e incomensuráveis, mas também é, sobre elas nós temos alguma ação. O quanto, essa é a questão de um milhão de dólares, quer dizer, o, o, a questão da liberdade ou determinismo. Isso é uma questão eterna. Não é, só, não é tentar definir isso, mas é perceber que a, existe a, a impossibilidade dessa separação. Então, tudo é, em última instância, incontrolável e incomensurável. Sobre a natureza humana, então, o que a gente tem é apenas a certeza do devir. O que não quer dizer é que não, a gente não pode buscar entender como a gente chegou a certas produções de subjetividades em nós mesmos e em outros. A produção de subjetividades sobre a cultura metafísica e moral é uma questão ainda urgente de ser pensada. Nietzsche abriu o caminho. Foucault explorou mais além, um pouquinho, como isso se dá em diversas instituições que nos afetam. E você? Você já refletiu o quanto a ideia da natureza humana, pode ser problemática na sua vida, o quanto ela te afeta, o quanto as instituições que te circundam, que te formam, que te moldam, que te ouvem torto por conta de ter essa crença numa natureza humana, numa essência, etc., o quanto isso afeta a sua vida e das pessoas que importam para você? Comenta aqui abaixo do vídeo para eu poder entrar nessa conversa com você. Bom, pessoal, agora eu preciso que vocês comentem, perguntem no Facebook ou no YouTube para eu poder responder a vocês nos próximos vídeos. Essa é uma imersão em Nietzsche e Foucault, é uma conversa através de vídeos onde as questões trazidas por vocês eu trago ao debate, além de trazer novas questões, como foi feito hoje. Até a próxima quinta.